Bora agora para o capítulo 3 da nossa gameplay de Resident Evil 4 Remake. Puleiro a Condorum, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Hum. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condorum saindo. não dá para investigar aparentemente é não dá no clássico tinha fala, se eu não me engano, uma mulher de vermelho. Não me é estranho alguma coisa assim. Isso aqui eu já li. É, eu já li. Sim. Cara, tadinho. Ah, gostei, gostei, gostei. Se cuida aí, amigo. <risos> gostei, gostei. Eu falei que aquilo ali. Será que. Não, que é no segundo andar, eu ia perguntar se dava pra investigar. A janela que ainda ajudou a gente, mas não deve dar. Tá bem fiel o jogo até agora, eu tô curtindo. <risos> Gostei do doguinho, cara. Parabéns, Kevron. Nossa, pior que tá mais escuro aqui. Pra medo de pisar numa armadilha. Espero que não. não tinha nada aqui, não. não foi, na Doida mesmo. Mas, gente... Eita porra, meu irmão. Do nada, véi. E agora? Pra onde que a gente vai? Será que tem outro caminho aqui? Lógico, né? Mas onde... Será que eu vou ter que voltar tudo, gente? Não, acho que não, viu? Acho que não é por aqui não. É, mas hum, dá pra passar ali, né? Tem isso. Na verdade dá, dá sim. Foda essas praga desse cachorro. Até ah. que na doida. Ah. Ah. Imaginei que era ou por aqui ou pra dar a volta aqui perto. Os cachorros, viu? ou oh, lobo. Ai, sua piranha. Vibra. Ué, gente. Como assim? <risos> como assim? Oxi! Dá pra comer a cobra. Eita! É. Toma bem floresce floresça das crianças enquanto seu corpo cresce. Sua mãe costura vestes novas pra Com 700kg de trigo e meio boi por dia, você já está maior que seu cercadinho. Floresça, doce criança. E honre seus irmãos e irmãs que crescerão mais. O crânio do El gigante, provavelmente. Pelo menos. Parece sim. Arranjei mais mercadoria. E aí, meu amigo? Olha. E aí, estranho. você vai curtir. Então, cara, eu queria a metralhadora, sabe? Só ver o que você tem aqui. Venda três víboras. Matei uma, não sabia que era boa Boas-vindas. Tem um novidade ali. aqui para você. Aí sim, tá falando minha língua. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Oh, oh, você vai passar pela multidão usando isso aí. Volte quando puder pagar, parceiro. É, eu não sei se vale a pena. Posso ajudar Deixa com eu... algo mais? vender primeiro? Isso aqui. Obrigado. Um belo negócio. <risos> Nostalgia, velho. uma experimente esse ajuste. Cuida bem da arma, parceiro. Hum. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. É, vamos comprar virote, porque vai que a é é de de sempre. Né? Deixa eu só arrumar aqui que tá uma bagunça isso aqui. Meu Deus. Thank you. Deixar as pólvoras tudo aqui. Assim, né? Eu organizo do meu jeito, gente. Então, tá em tesouro aqui. A igreja, cara. Até tirar um printzinho aqui. Uma igreja, até que enfim. Eu tava na sua frente Entendi essa não Condorum Apoleiro, a igreja está fechada E a bebê águia? Negativo, nada ainda Mas souberam trancar bem esse lugar Entendi Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso Ah, ela tá aqui Certeza Vou dar um jeito de entrar Ondorum saindo Sabia que você quer um mãozinho. tem o puzzle aqui gente aquele puzzle o lago tomara que eu não tenha mais deixa trancada na igreja até a hora marcada surpresas falei que essa chave era para essas gavetas cara Diamante amarelo, que top! Dá pra descer aqui, mas nesse... antes. Deixa eu só um negócio aqui. Da lápide, gente, vamos lá, então, nem hum, se dá pra vir aqui, imaginei. O único caminho, então, é por baixo, né? Bora. esperada esperado. Eu na cabeça deles. E eles não morrem. Vai entender. Essa área aqui tá maiorzinha, aparentemente. isso! A mão decepada ali já. Abruxar, mas eu não posso Ué gente, que isso Vocês mesmos estão se colocando fogo Aí é foda Sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. Hum, pior que tem, viu, Leon? Destrou todos os medalhões azuis. Não achei nenhum agora, pelo menos. Vamos testar uma coisa. Que dá para reciclar virote, faz sentido hum. Curte a referência da granadinha de luz É sobre O gigante tá aqui, ó suspiro dele, grunhido, sei lá como que fala Chaminha do mercador E aí, meu bom? Essa hexagonal lá. Não sei que porra é esse aí. Cuidou de um pedido, foi <risos> da tem arma aqui para fazer uma bela festa. Gostei. Só parceiro. Uh, o que vai comprar? Obrigado. Um belo negócio. <risos> Sabia que você era prestativo. Tá, mas que arma que eu não uso aqui? Eis a questão. Posso ajudar com algo mais? O que você vê é o que eu tenho. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. O que foi? De onde tira? <risos> Boa escolha, não um bag! Abarramou. Meu Deus, que bagunça! Que bagunça! fazer umas munições aqui, né. É, não dá pra fazer <risos> Boas-vindas. Uh, o que vai cobrar? Suas… Experimente esse ajuste. Boas viagens. Será que dá para eu ir por aqui? Vamos ver. Tá, mas antes. Deixa eu ver o que tem lá embaixo. Vai que tem alguma coisa útil aqui. satinha aí tem mesmo imaginei Olha lá o castelo meu irmão Eita Será que eles vão tacar o policial ali, igual no clássico? Foi essa ali, então vai descobrir já já. <risos> essa parte aqui tá um pouquinho diferente. O combustível do barco é armazenado com combustível do gerador dentro da estrutura de processamento do viver de peixe. Pegue apenas o que você precisa. Ah, creio eu que. Não hum, deve estar tá aqui por enquanto. Eu devo ter que ir lá pegar, né? Imagino eu. Falta ah, tá três daquele ali. Aí sai um ganado daqui. Igual lá na casa. Deve ter que pegar o combustível, né? Creio eu. Fala sério. Uhum. Enche o tanque quando terminar. Engraçadinho você... Bora lá que eu tô curtindo o jogo Ai, merda, pupa. É sobre, né, Leon? É sobre, meu querido. Ó quem tá aqui ó. Nada mal, hein? Eu jurava que tinha uma cobra aqui, cara. Foi oh. mal escorregou, pois é, né? Yeah. Cara, eu jurava que tinha uma cobra aqui. É ah, assim. Hum. Sai da frente! Não temos hip ainda, mas vou dar um jeito de comprar. Cara, aí é foda. Aí, vai, eso. Uh. <risos> Eita, mulher. Cara, eu juro que eu vi uma cobra aqui Eu tô louco Ou será que eu tô? <risos> Enfim, falta só mais uma pra eu Completar a quest lá A sete quest do... a parte, vamos. Só frente. Que pau esse aqui para não está tanto a minhainha uh. ah, a última que eu precisava uh. Toma na jugular, seu merda Olha na sua cara <risos> Quase por isso que é bom jogar de fone de headset, às vezes fone de ouro dá para ouvir melhor as coisas e consequentemente evitar essas paradas porque olha, falta dois desse aqui. Se eu não me engano. Cobra aqui, cara. Oh, Como assim? Como assim? precisando mesmo. Será que tem alguma coisa aqui? Mas antes, deixa eu ir lá em cima ver. Eu jurava que tinha visto um medalhão aqui, cara. Vê aqui, né, se tem alguma coisa. Medalhão na parte de cima para gente fazer a missãozinha. Parece. Esse... Vou até recarregar isso aqui. Agora nada. Nada de medalhão aqui também. Será que eu não vou achar mais um, não? É só dois, cara, não é possível. fácil, também dá pra destruir nenhum. É, na minha próxima jogatina eu pego os medalhões, então, porque... Tô com nem um pouco a fim de procurar. Real. Faltou um, cara. Que merda. Não pra saber, talvez... A gente pegue lá na frente. Vamos ver. Laguinha aqui, ó. Trazer é o lago. Ui, fácil, cara. Essa mecânica aqui tá mais gostosinha, viu? Que o original. Porque o original tá mais travado. Calma aí E aí, pra onde ele foi? Tá achando que vai me engolir, é? <risos> Só tá achando como ele tá tentando te engolir Cadê? Onde você foi? Curti, viu? Parabéns, Capcom. Gostei. Curti a batalha. Curti demais. Vamos lá. Capítulo 4 agora. Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. Que começa agora. Quando o dia raiar. Você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre! Ah. É? Condorum Apoleiro. Na escuta. Condorum? Você perdeu o sinal por três horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave. Preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Vaz da. da Heinegan tá legal, né? ganha, ganha, enfim... <risos> Me lembrou o negocinho da mãe Miranda lá do... Re-8 Village que inclusive não curto muito Eita cara fazendo algum ritual macabro, ó. Se escapa nos corridores, perseguidos e A brisa, a brisa. Se escapa nos corredores. Que bizarro, cara. Hum, Que agressivo. <tossos> Será que a palestra é boa nisso aqui? Então, né? Mas eu tenho que acertar. É, não sei. parece que não, ou é, que porra é essa pedra do ritual. <risos> parece até aquela que aí da. Quase morre, que lugar é esse? Uma caverna ali ah, algum <risos> tipo de santuário? Ué, é isso aqui. A que A mesma eu marca da igreja. Alguma coisa aqui. será essa a chave? Sim, mas para isso a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Meu lago, uhum. os dois locais eu nem reparei aqui. E aqui, beleza. Vamos aqui primeiro, então. <risos> Ovo de galinha dourado. Primeiro, deixa eu ver. É, pra cá eu volto pro Mercador, né? Acho que eu vou... Não sei se eu vou no mais perto primeiro. Acho que eu vou no mais perto primeiro, cara. Porque... Né, é, tipo... Vamos ver que com o Mercador que ele tem. Dá pra passar a quest da Cobra também, de uma vez. Tá lá em cima, Lerdiei. Tenho mercadoria no... Boas lindas. Tenho raridades à venda estranho. É um prazer negociar com você. Tinha uma missão pra passar, né, mas... Tem coisas que o dinheiro não compra. Posso ajudar com algo mais? Vou dar uma arma de acordo com... Experimente esse ajuste. Estamos com a rua. Não vai acabar morrendo. Boas. Acho que a missão da cobra já era, viu? É. Venda três víboras. Ah, tem que vender. alguma coisa. Duas vidas. Tem que vender. É disso que eu tô falando. É. Voltar. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Não dá pra evol... Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. <risos> Obrigado. Nada mal. Vai ser isso, então? Uma... Esse trabalho é questão de destreza. Um pouco já vai... Ainda tem umas novidades que podem te interessar. Tamanho decente, mas tamanho não é do comum. É uma boa noite de longe. Não vá acabar morrendo! Maleta tá toda bagunçada, cara, meu Deus. Ha, ha, ha. Esse é por aqui. Não tá por enquanto. aqui é certo Falei que era por enquanto. Aí, ó. Agora é isso a questão. Tá pra cá. E ali em cima, o que, que tem? Será? Vamos ver. que eu nem vou saber a resolução do puzzle, cara. Vamos ver se tem alguma pista pra cá. Claro que aparecer mais ganado, né? Lógico, <risos> de lei De lei Barco. Ah. Tchau, atari. Agora vamos ter que voltar lá pro lago. Acho que é por aí azulzinho, ó, três, negocinho aqui, um, o um negócio que parece uma espada, nossa para decorar isso aqui tudo vai ser doido <risos> Já vai voltar lá então, antes de pegar... Já vamos colocar lá no muralzinho do Del Lago Deixa eu só ver onde que é Aqui, ó, no pedestal de pé. Acho que é só o interno pra cá. Pena, né? Faltava só mais um cara aí. É foda. Boa que isso, que golo depravado. Eu queria, sinceramente, achar o último medalhão aqui, viu? Mas acho que eu não vou achar. Ah, não tá no mapa. Não deve estar tá aqui. Pera aí. Aqui, ó. O que é isso? O Bora pegar a chave para salvar a senhorita. Condorum apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vai pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Vou lá. Condorun saindo. Isso aí, Leon. Sem tempo pra papo. Seja profissional. Dava pra ter pego um atalho, né? Pelo que eu vi, mas enfim, ignora. mercado, que eu nem sei onde é, na verdade, acho que é aqui, ó. Ah, é aqui. Literalmente é aqui. vindas Muito bem. Como posso ajudar? Um belo negócio. <risos> <risos> em inglês dá mais nostalgia, né? Mas não que esteja ruim, porque não tá a voz dele. Conhecimento é poder. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Já que a gente nem viu o que é serve essa elevadora aqui. Boas-vindas, estranho. Que é isso, gente? Estande de tiro, máquina de ficha. Acredito que seja a sua primeira vez no tiro. ao. Olha, destrói a piratas. Atirar nos alvos assim que eles aparecem. Simples, não é? Se fizer direito, faço valer a pena. Quinquilharias e outras coisas. Ah, vamos, é. esse aqui, Menos sete e meia, né? assim ah, Roda, né? Saulinho, acho <risos> que a gente vê isso daqui, gente. Descanso pelo visto. Esse medalhão aqui vai ficar perdido. Não posso fazer nada. Não sei onde é. Não é aqui já foi vamos ver hum. eu tinha visto isso aqui, cara Toma essa. Pra fabricar né o hotel que não dá para fabricar de metralhador. O cachorro. Vamos para aquela igreja. Ah, e aí, tio. Ah, <risos> o cachorro ajudou bastante. Curtida que no jogo eu fiquei com medo de terem cortado. E que bom que não cortou. Tinha visto um medalhão por aqui Eu não lembro onde que é agora Deixa eu ver Seis meses, seus dentes mal nasceram ele já enfia na boca tudo que está ao seu alcance. Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro. Nove meses, ele já está maior do que eu, continua crescendo, a prefeitura não consegue mais contê-lo. Dez meses, ele continua crescendo, mesmo depois de ir para a pedreira. Ele consegue devorar uma vaca inteira em apenas três dias. Treze meses, ele consegue manejar nossa maior enxada como se fosse um graveto. Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje, ele não está comendo bastante. 17 meses. Agora restam poucas vacas. Nesse ritmo, todo vilarejo passará fome. Pedimos ajuda ao castelo e eles colocaram a fera para dormir com encanto. Tomara que fique dormindo por um bom tempo. Deu o lago, provavelmente. Cara, eu juro que eu vi um medalhão pra casa. não lembro onde. Ali, ó. Voltar para a igreja para salvar a menina Ashley, né? Será que vai ter cachorro aqui? Eu lembro que tinha, pelo menos. Aí, ó. Credo, velho. Fica de brincadeira. Tô indo embora, isso sim. É. <risos> Lógico que tu ia estar tá me esperando aqui, né? Ashley Graham. Eu vim ajudar. que não, de ala azul agora só falta o verde e o roxo, rosa vermelho, sei lá Imaginei, quando eu peguei o azul, eu pensei, é. Ashley, você tá aí? O celularzinho dela, gente. Ashley? Ashley Grant, você tá aqui? Ah! Me deixa aí. Escuta. Calma aí! Meu nome é Leon. Eu vim a pedido do presidente e... Deu bem certo. Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. Isso, o que é isso? Ali. siga os Os Cordeiros perdidos fogem. persegui Levem a eles. A salvação. top, top, top, top, top gostei, para salvar mas antes que paral sempre é, vamos deixar do rio aqui, né